Vinheta de abertura TV Minicom Apresentadora Andréa Xavier Projetos do Ministério das Comunicações pretendem aumentar o número de saídas de dados do nosso país Com isso, o usuário de internet ganha em privacidade Confira quais projetos são esses na reportagem de Daniela Proença O governo quer ampliar as saídas de dados do Brasil e diversificar os caminhos para que as informações cheguem até o seu computador com esse objetivo, vai ser construído um anel de fibra ótica na América do Sul. A estrutura vai ter mais de 40 mil quilômetros de extensão e vai ligar os 12 países sul-americanos. Além disso, o governo também trabalha no projeto dos novos cabos submarinos. Eles vão conectar o Brasil aos Estados Unidos, Europa e a África. Esses projetos devem permitir a troca de dados mais rápida e mais barata do Brasil com outras nações. Hoje, as informações que circulam na internet se concentram muito em solo norte-americano. Com mais pontos de troca de tráfego, a situação deve mudar. Esses planos se completam com o lançamento de um novo satélite para o Brasil. Ele vai ficar a 36 mil quilômetros da superfície da Terra e será usado em duas frentes, para a segurança nacional e para melhorar a internet. Ministro o das Comunicações, vai Paulo Bernardo. autonomia para as nossas comunicações, tanto da parte de comunicações estratégicas, militares, diplomáticas, que serão feitas por esse satélite, mas também pela, vai aumentar a oferta de banda larga em regiões é, com, com mais dificuldade de fazer infraestrutura. O governo também quer estimular a implantação de centrais de armazenamento de dados aqui no Brasil. Por isso, negocia a inclusão desse item no projeto do Marco Civil da Internet, que está no Congresso Nacional. Vinheta de TV Minicom.